Eu sou Olivia Cardoso, sou psicóloga, tenho uma formação uh, final em psicoterapia psicanalítica, onde é a área que eu atuo. Né? De um tempo para cá, eu fui sentindo a necessidade de que alguns pacientes tinham de serem atendidos mesmo quando precisavam se afastar do consultório físico, que era muitas vezes devido à doença, gravidez ou se não viagens como intercâmbio, principalmente os jovens, que são muito, assim, vão muito despreparados para os intercâmbios. Então, muitas vezes eles vinham na presencial e ficavam muito desamparados no intercâmbio propriamente dito. E assim que começaram-se uh, o Skype e a, os atendimentos de forma virtual, né, mediados pela tecnologia, eu fui utilizando essas plataformas para dar um respaldo para os meus pacientes. Nesse paralelo aí, isso, a Cláudia, que é a fundadora da Casa dos Insights, ela era minha colega na formação, né? nos cursos de pós-graduação, e, e eu fui vendo que ela foi tentando reestruturar esses atendimentos de uma forma que virou a Casa dos Insights, seu curso de atendimento online. No início, eu achava só que era uma forma assim de apresentar para quem ainda não fazia os atendimentos. Eu, no meu caso, eu fazia já, pelo Skype, achava que eu estava com a bola toda mas foi fazendo o curso e foi entendendo a metodologia usada por eles que foi ajudando muito a, a o meu a, assim a, os meus novos atendimentos né então coisas que eu nunca imaginava que seria importante foram fundamentais então o curso ajuda muito a gente estruturar esse atendimento para que ele tenha uma conotação séria de vínculo, de preparo, né? de todo o preparo, tanto físico, que é mediar pela tecnologia, desde a qualidade do Wi-Fi, do computador, do fone de ouvido, até mesmo o preparo presencial da gente estar lá. Né? Então, foi tudo isso que me fez acreditar que esse curso vale a pena, eu recomendo, eu acho que ele é totalmente didático, que ajuda passo a passo, ensina muito, não só de atendimento, mas principalmente da tecnologia.